Bom a todos, eu sou Maurício Mofoca. é hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um vídeo aqui mostrar as variônicas aqui é um produto que nós que nós temos o pessoal que tiver interesse nelas a descrição está aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas ela é feita toda de metal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 paisagem, a parte, a parte traseira dela, e também nós já vamos encerrar esse vídeo, e vamos ao vídeo. Hoje nós estamos aqui na Serra do Café, nós estamos fazendo um vidinho aqui, que nós vamos ver aqui, se nós tiramos umas pedrinhas boas aqui do meio, tá, eu e o nosso amigo Edson aqui, e estamos gravando aqui uma... mostrando aqui a pedra como é que é a pedra e nós vamos agora gravando e vamos tirando aqui nós já saiu algumas pedras aqui ó isso aqui é uma pedra muito bonita, uma pedra meio transparente uma lasca grande essa aqui já é mais rosa também uma outra aqui também que é rosa agora o que nós temos aqui no meio é umas pedras que importante aqui importantes aqui, ó. aqui no meio tem por exemplo essa aqui ó essa, essa é uma pedra importante e temos outras daqui também. Então aqui nós temos aqui uma, duas. Temos três ali. Aqui também nós temos uma outra. Então dá pra ver, ó. Só para ver o quebrado dela. Dá pra ver como é que ela quebra. Agora, o quartos rosa não quebra desse jeito, ó. Ele é cheio de, por exemplo, ele é cheio de veio, ele, ele dá uma quebrada, assim, uma quebrada meio, ele quebra os pedacinhos, sai cheio de veinho. Então a diferença é essa, essas pedras aqui, a... por exemplo, que nem essa aqui, ó. Não sei se a câmera vai dar para pegar bem aqui, mãe. Não. Ela é por igual, Agora, nós temos também na parte de cima ali, que é onde o Wesley está com a mão lá, que também é uma parte que também tem umas coisas boas. Agora nós vamos começar... Vamos começar a tirar. O Wesley já está tentando tirar um lá em cima. Edson, vamos... segura aqui agora o celular, que eu vou fazer um negócio aqui, ó, fica mais de cima lá, eu vou, agora as varionicas, varionicas, se tiver um organito aqui, vocês cruzam, se não tiver, vocês não tiver Então ela cruzou por quê? Porque tem morganita, agora nós vamos fazer uma, uma pergunta para ela é, Variônica, tem ouro aqui nesses quartos? Se tivesse é cruza, se não tivesse não cruza Não tem, ela não cruzou porque não tem ouro nesses quartos, mas morganita tem Ora vamos reforçar, vamos reforçar a pergunta. Vamos ver se eu consigo chegar mais embaixo e Variônica, tem o birilo morganita nesse quarto. Se tivesse é cruzado. Se tivesse é não cruzado. Ela cruzou porque tem o birilo que é a morganita. Então, esse é um teste para as variônicas. Então nós sabemos que tem. Então ela cruzou porque tem. Ó, veja bem. Ó. Ela vai pendendo para onde está a margamita. Agora chegou em cima, ela cruzou. tá bem em cima aqui nessa turma. Então, agora nós vamos continuar gravando. Eu vou deixar o claro, ar aqui em cima. Nosso amigo Edson agora vai trabalhar um pouco, né? nós vamos continuar tirando aqui aí, agora eu vou te mostrar até onde é que é. aqui, onde eu tô e tirar aqui, dar aqui, aqui ó. nesse lugar aqui para eu estourar agora eu vou ficar de cima gravando Em pé aí, pode bater em pé, em pé, em pé, em pé aí, no lugar só. Vamos ver se o rapaz aqui é bom cortar pedra. aqui não é fácil não às vezes o cara peça para arrancar uma gema lá numa pedrona dessa aqui é fácil não é isso aqui não é não é aqueles quartos lá que os caras fazem aqueles vídeos lá os quartos já tá tudo esparramado no chão lá é só pegar e pôr no vídeo mostrar no vídeo aqui não aqui você vai ter que tirar ela da pedra e não é fácil costuma cada lugar desse você vai tirar aí ó Leva mais de meia hora para tirar 40 minutos então nesse meio de tempo aí nós vai mostrando aí uma pedrinhas vai rodando o ponteiro então cada vez que você bate você dá uma rodadinha mesmo. um buraco para ele para ele estrondar para baixo pra ver que ele pulei e limpa o buraco dá uma limpada mais de trás aqui ó aqui assim para ver o que acontece Vamos pegar uma pedrinha aqui Uma pedrinha bonita Transparente Aqui já um pedaço que tava aqui Limpa aqui pra ver como tá Eu acho que se você só pegar nessa ponta dela eu acho que vai estar tá melhor, né? Ela já resbalou um pouco ela Pega meio aqui, assim, ó. E assim, não, aí Isso. Aí pode ir nessa posição aí, que ela vai estourar Ela tem terra, tem terra Já pegou, né? Ó. O teu tá deitando na terra Limpa mais a terra estamos é. dando continuação aqui no vídeo nosso amigo Edson ali arrancou uma morganita ali já já tá com a sacola agora nós vamos martelar aqui um lugar aqui esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo aqui já hoje pedir os amigos aí para se inscrever no canal para para aí não meu filho você acabou, acabei de você. É, eu aqui, vou estourar ó. essa daí. Não, pra... aqui, vamos arrancar a cabeça. Posiciona. Aí, aí. Não, bate só nesse lugar que você bateu lá. E levanta ele um pouco para cima. lá, Aí. Vai. Já me encheu cara. Vai arrancar as duas cabeças. Pode ir que vai, levanta ele, levanta, aí, deita um pouco, aí, já tá estourado já. Vira, vira, vira, isso, traz ele pro meu lado, meu lado, traz o ponteiro pro meu lado. E já, bate aqui, ó. O rapaz aqui, ele é novato, agora que ele tá aprendendo a cortar pedra, hum. <risos> Tem que posicionar o ponteiro, se você não aí posicionar... Saiu, saiu, tudo que eu queria. Agora aqui que não. Agora aqui arrancou uns no estampo bom. agora nós limpa ele depois, nós já tira as gemas. Põe pra cima lá pra depois limpar. Agora... Eu vou... Nós vai acabar chegando aqui a pedra agora, cara. Tá? Pera aí, vou posicionar esse ponteiro aqui, vem aqui. Pega o ponteiro dá uma porragem aqui e assim aqui assim, assim. aí vai, nessa posição pode ir é, vai arrancar de lá mas já tá bom já, já saiu umas pedras bonitas quarto bonito e tem uma pedra boa no meio dela é um quarto bonito agora nós vamos ter que posicionar nós vamos chegar numa pedra que nós quer aqui embaixo na pedra que eu quero tá aqui ó ela põe do meu dedo agora peraí não peraí é não não não Esse ponteiro pra cá aqui. Vamos ver se nós arranca esse tampo aí, ó. Esse tampo de bota. aqui é tá resbalando. Deixa eu um pouco. Tá quase surto agora. Vai sair uma gema boa hein? aí. Vai sair coisa boa esse hein? Hum, hum, hum. É, é, é. Só uma limpar aqui essa mão aqui. Esse é o que eu vou pôr a ferramenta. É aqui. Isso. Já tá quase oito. Já tá pulando. Olha lá, que ia sair uma gema boa aqui. Eu vi, saiu mesmo. rapaz, umas par delas. Oi. É, agora é essa, hein Agora tá bem no meu pé Vou até tirar o pé daí agora né? Rapaz, olha essa vida de garimpeiro Não é fácil não, hein, joga? Você já nasceu garimpeiro? <risos> aprendi ah, com o véio. Você já nasceu garimpeiro? Eu aprendi né? com o velho. O velho que tá do meu lado aí. Os caras acham lá que esse tanto de ouro, lá cada pepitona lá de quase 10 quilos, né? Rapaz. Aprendi com o velho, aprendendo com ele. A galinha aprendendo é. é, agora nós vamos ter que dar uma estudada aí, Jacques. Segura o celular, Já. Não, não peraí não, não, não, não, não, não, não, não, é, Você é burro, nunca bate desse jeito, Jaco. Aí, Ah, não pode porra, porra, ficar porque... chamando isso de burro no um vídeo, não. Porra, porque... Essa aí, Nunca me marquei essa, não. Essa aí, ó. Mas não tem nada burro também, ó. É essa é a cabeça preta, mas não saiu. Mas eu acho que a boa tá aqui, ó. Segura aqui, ó. A boa tá aqui, ó. Pega é aqui onde eu tô pegando. A boa tá não tá se falhando aqui, ó. <risos> Lá vai tampando ela. Pode sentar tá esfarela aí, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Tem que estourar aqui pra lá, ó. daqui para pra lá, pra sair. Vai sair tudo por, por baixo, hein? Se ela estourar aqui, eu não sei se ela vai jogar essa gemba. Vai gravando, deixa eu dar uma. Nu uitați să vă abonați Nu uitați să vă abonați la Ela um pouco, né? É a minha branca, não fica pronto. Eu vou arrancando o pé liberado, não. Mas o que eu quero é essa aqui, ó. Não pode estourar. Ela tá vendo isso aqui, ó. Não, aqui não. Olha aqui que você vê. Essa é essa aí. Eu tô vendo que eu tô vendo aqui. Eu tô só arrancando a liberado para deixar ela ali. A já resbalou, cara. Tá resbalando. Já vai sair, ó. Vai sair um tampo, hein. Olha a já resbalou. Tá quebrado, com é a casca de riba dela mas se ela vai sair ela Nossa. vai tá essa é a que eu tô querendo vamos ver como é que ela vai sair né? essa é o tiro do gato Saiu, né? Vai sair, né? Vai sair, já tá quase na hora do nosso lanche. Uhum. Não, para bater. Se tá batendo, já tá pulando, ó. Um lado, ficar Quer ali. ficar aqui onde eu tô? É. Ó oh, vai. Oh, vai lá. Ah. É, nós vamos ter que comer um pão com mortadela. mortandela que senão nós não vai aguentar que quebrar pedra não Hã? porque carne não dá para comer não né porque o governo está vendendo toda a carne para a China. opa, opa. É, é. Ó, muda, muda a posição do ponto aqui você está com ele para cima né? é abaixo, vira aí vira do lado essa ponta do lado sim carai ela tava pulando cara o lugar não pulou mais peraí vê ela em cima aí Sim. Essa aí, essa. Tá saindo é vai <risos> é, sair uma parte boa aqui já olha ah. é aqui olha é aqui cleio a outra também vai, agora, tá. a outra a tá aqui, rapaz. beleza hein essa sair umas partes beleza mesmo essa aí vai sair uma pedra e tanto melhor Aí, ó, cavaco aqui, ó. Ui. Esse ponteirinho também deu o um nome nós hoje daquele jeito, hein? Nem é pra rogar ele fora. Fica quebrando aqui, ó. Ah, é. Tá quebrando, mas não tá indo. Eu bate ele assim, pra ficar aqui assim first Alright oh, oh, so Both yeah? it Arrancou, então. Joaca! Olha a beleza, então. cara. Pois olha cara, que pedra esquecer, linda. É aquela pedrinha que segurando ela. É. Olha que tem uma gema aqui dentro de tanto, cara. E ela saiu um punhado de pedaço também aqui, ó. Uhum. Aqui tem outra ainda. Tem. A outra aqui, ó. E aqui, mesmo. aqui, ó. Um pedaço dela aqui. Olha, a pedra é bonita. Bom, vamos deixar isso aí, vou tirar a próxima nota Vamos lá Agora nós vamos encerrar esse vídeo vou Pedir os amigos aí para se inscrever no canal Dar uma força aí pro canal Pro canal poder crescer Não esquecer de dar o like aí gente Dá um like aí, não custa nada O like é de graça E logo nós vamos ter uns vídeos bons Aí nós vamos mandar esses vídeos aí pro pessoal aqui tem umas partes ali ó lá onde tá pegando lá em cima aqui em cima então umas partes aqui tudo quarto então é pedir o pessoal para se inscrever no canal deixar um like aí logo nós vamos ter uns vídeos bons ah, nós estamos na continuação nós estamos aqui a tentando tirar um quarto daqui. aqui consegue resbalar uma pedra aqui mas nós estamos com uma ferramenta hoje um ponteiro que o ponteiro não está batendo bem das ideias não eu quero dar uma limpada nela aqui em cima assim dá uma pancada nela aqui que ela tá, ela tá prensada aqui ó nessa ponta que ela está prensando quarto, quarto rosa quarto bonito vamos regar mais pra cá Aí não. Vamos, né? Vamos fazer um negócio aqui Dá uma relada nela aqui, ó Gente, eu não posso mexer É aqui lá, né? é. Peraí, espera aí nela não aí você está tá estourando a hora né? você estoura tudo essa até lá embaixo então bate o ponteiro aqui ó aqui. pode bater o ponteiro em pé aí ponteiro não não pode ir pode ir que vai Nossa, é uma pega boa, boa vai, é pegar boa, saiu boa, aqui, ó, aqui ó, é aqui ó. Essa é uma boa, cadê essa colinha ó, ah. essa aqui também tem uma boa nela, né? ó, bem na cabeça dela, dessa essa colinha? tá aqui ó, vai jogando pra cá, não, isso aí não, olha as farelas, olha só, mostra as farelas, olha tá pra cima aí, olha é. as ah. então, mas tá estourando ela, né? olha é aqui ó, ó, ó. ó olha o está falhando agora bate aí no, nesse, nesse bico aí, aí aí agora o ponteiro judiou né uhum. vai. Hum? não vai não vai Olha o um pedacinho dela um pedacinho Então, mas aqui tem uma pedra boa aí, ó é. Essa pedra que a sair, ó Nem terra, nem pra terra beirando aqui. Olha comer que né? pedaço aqui, parecendo vidro. Ó. Ué, rapaz. Olha, você põe pro lado só, sem assim, tá até. Olha. Beleza, hein? É, aí tem uma pedra boa aí. Véio. É ela que eu vou tirar. Hum? É ela que eu vou tirar. É, mas você tem que pegar mais aqui, ó. Onde eu tô com o dedo. Aí. Isso. Que é ela que eu ia tirar? Ih, mas arrebentou com ela tudo. Falei que eu ia tirar ela, Aí, ó. Dentar. Aqui ela saiu em pedaço, ó. Olha o pedaço dela aqui, que mais linda. Ela saiu em pedaço, ó. É, É, quartzo é Aqui, ó. É aqui. É um pedaço. É dela. Mais uma aí. Hum? O ponteiro judiou, hein. Vê se você dá umas amassadas nesse buraco, essa ponta dele lá. Basta lá na mão, corre. Ah, achei o outro ponteiro lá em casa, falei, ah, esse ponteiro vai dar um nó. É, você não vai conseguir arrebentar com essa aqui. Nossa, uma uma pedrinha. Então uma pedra bonita dentro. Né? Não, vai, não, vai para esse lado não. Tenta aqui, ó. Hum, não vai. Ponteiro não vai dar é certo. certo. Ele tá quebrando. Só que não tem outro ponteiro lá. Só peguei ele. ele vai quebrar. né Ele vai quebrar. Não tá, mas ponteiro tá dando mal nó do que tudo. Ponteiro tá com a ponta tortinha. Aí, ó. Hã? Hã? Hum. Então... vai ter que arrumar essa ponte de ponteiro ver é. se desentorta mais tá, uh -uh. o ponteiro olha, o ponteiro deu nó demais da conta que situação que ficou esse ponteiro cara. ele machucou minha mão arrebentou é, né? a parte dele que estava coisado ainda cortou minha mão ainda deu um cai um, um no dedo do rapaz e ela está bonita hein esse pedaço aqui ó não é consegue tirar ele não? Bater difícil. aqui ó, ver, peraí, pra queira. quebrar ele aqui ó, mais ou menos aqui ó, bater em cima aqui, sem cortar ele, ver se consegue. Não cortar. vai, aqui ó, dá uma porrada nela aqui ó, Lá ah, vai, o tampo dela, mas não saiu ela. nosso bom aqui ó aqui rapaz isso é uma boa aqui ó tá é cá ó tá ah? é pra cá o bom dela uhum. o não demais, não. Já achei Já achei o rei bom ó Já achei o pézinho. O pézinho. O pézinho o tá aqui pezinho belinho pezinho o pezinho que veio daqui aqui ó aqui ó Preciso comprar desce lá baixo ó pra pegar a Bom, pedi os amigos aí pra se inscrever no canal aí, dá uma força, deixar o like aí, gente, dá o um like aí, ó, o like não custa nada, dá um like pra ajudar o canal, entrou aí no canal aí, no vídeo, dá um like, dá uma força aí pra nós. Olha o tamanho dessa aqui. Agora, Agora eu logo nós vamos ter mais aí uns vídeos bons aí. Agora eu quebro. Então, é, já já nós temos um vídeo bacana aí.